A gente não pode se pautar pela mentira na discussão do reajuste das categorias. Existem muitas categorias que têm uma lei aprovada por essa Casa, que está em vigor desde 2015 e que não foi implementada pelo governo anterior, e que não foi implementada ainda há quase 100 dias do início do mandato do governador Ibanez, não foi implantada. Existem categorias do serviço público que estão sendo desrespeitadas. O nosso mandato quer um requerimento de informações. Vamos enviar um requerimento ao governador para saber qual é o cronograma de cumprimento da lei, de pagamento da terceira parcela. A gente sabe que as políticas públicas só melhoram quando a gente trata também bem os serviços públicos, os servidores públicos, dialoga com as categorias. Eu queria demonstrar como servidor do GDF hoje, estou deputado, mas sou servidor público do Distrito Federal, a minha preocupação com os serviços públicos e a minha preocupação de que as promessas de pagamento da terceira parcela, de reajuste real do salário dos servidores e tantas outras promessas para a segurança pública, para policiais, bombeiros, que essas promessas não sejam levianas. Essa é a nossa preocupação não só com os servidores, mas com os usuários e a qualidade das políticas públicas no Distrito Federal.